Vasco. Olá. Vasco, tenho uma dúvida para ti, eu liguei todos. Pois é, dá-nos encontrar, depois anda. tentei ligar e não, conseguimos. Ainda não consegui. Juntar, ainda não consegui juntar as páginas ah, okay. do Facebook. Ver eu tenho isso, uma sim. página antiga ou não, mas por isso uma uhum. pessoa fala em okay. privado. É. Realmente <risos> lá na, na, na, no geral definições tem a opção de fundir. Se não aparece para fundir as duas, há um o formulário de Facebook que podemos pedir tá para bem. Já fundir. Já vamos a essa parte. Okay. Olha, vamos falar sobre redes sociais e Twitter, não é? É verdade, o Twitter, já utilizas Twitter? Estás no Instagram e no Facebook e já está muito que fazer, já, não é? Muito! muito que fazer. É, e já percebi que o Snapchat está aí em força, está Está, porque, mas, está. Eu não tenho tempo para estar parti, com o vídeo. Para ti seria eu... interessante. Começas a deixar de dormir e começas a é o Snapchat. é Eu já, já tenho dificuldades em conviver com todas as pessoas que quero. Se eu Sei queria mais uma rede Mas já estás com as fim. cores do Snapchat, o amarelo e o preto. Cores Snapchat. Estás okay. em modo Snapchat e não sabias. Oh. O Carlos, há pouco, estava a dizer que estava de acordo com um fruto qualquer da Amazônia, que é caju, caju não caju... Olha, a propósito disso, nós lançamos um curso gratuito de Snapchat, que está disponível em vascomarques.com.br Quem quiser inscrever-se, é grátis ou online, Aí? podem fazer quando quiserem. Boa. Portanto, não tem nada a perder, serve para pessoas que se querem promover ou marcas que se querem promover com o Snapchat, já que é uma questão muito, muito frequente, como é que se utiliza o Snapchat, que é parecido? Uh, não é parecido com nenhuma outra rede social, totalmente diferente. É, e é, mais, é, é muito imediata, não é? é, é mas hoje é. vamos falar do Twitter. falar sobre o Twitter. Olha, o, o Twitter não é a rede social, não é a mais utilizada, já foi, uma das mais utilizadas, tem 320 milhões de utilizadores, uh, não está de facto a crescer muito, ou seja, aparentemente se calhar pode estar a dar sinais que não está em grande crescimento, mas já é uma rede social estável. Olha, cheguei ontem à noite em Moçambique, estive lá a fazer a Semana Digital, lá não utilizam praticamente Twitter. O que é que isto quer dizer? Utilizam Facebook, Whatsapp e Instagram, estas três, mais nada. Isto quer dizer que, uh, apesar de existirem redes sociais que são muito importantes, temos que pensar global, mas agir local. Se há determinadas regiões ou setores que não utilizam, vamos adaptar para essas regiões. O Twitter é muito interessante e se pensarmos a maioria dos programas de televisão, ou todos, a interação é sempre pelo Twitter ou pelo menos o Twitter é a rede social que me permite interagir em texto uh, ou imagem, uh, por causa do hashtag. Uh, o Twitter é a única rede social onde o hashtag funciona realmente bem. O Instagram também funciona, funciona. só que o Instagram é só imagem e vídeo. Pois. Se quiseres interagir com comentários com o público, tem que ser o Twitter. Essa, se calhar, é uma das razões porque o Twitter ainda está vivo. Uh, teve um grande marco, algum tempo atrás, com a foto do Baracomamba, com 3 milhões de pessoas de alcance, foi a foto mais viral até então. Uh, e é muito interessante para mercados um bocadinho mais especializados. O Papa tem Portanto, Twitter, não tem? Penso que sim. Exatamente. Ele é, um, é muito moderno. Ele Está, é, um, sim. Ele é, ele é muito mais twin. moderno que eu, Exatamente. não é? Eu não tenho Twitter. Não tarda muito, o Papa vai ter Snapchat. Vai, não vai? Digo eu. Digo eu. Se calhar qualquer <risos> dele tem Snapchat. Está a dar a missa Exato. e faz ali o Snapchat. O Twitter, O Twitter ó, tem, tido, tem tido grandes alterações. Uh, por exemplo, já não conta para os 140 caracteres Uh, as menções, as imagens, os vídeos, as sondagens, portanto, os 140 teras já, já permite mais conteúdo. O periscope, que nós já falamos aqui há algum tempo atrás, teve alterações muito, muito interessantes. Uh, uh, estava a ver há bocadinho as notícias, há um minuto, sem uma notícia do Twitter, que agora tem o Night Mode. <risos> este homem mesmo é uma canseira, há um minuto, se uma notícia. <risos> agora provavelmente há três. Exatamente. Há três minutos, tinha o notícia. Que notícia? Não sei, não sei. Há um minuto, ser uma notícia engraçada, tem o Night Mode. Ou seja, carregamos o botão e fica com cores específicas para vermos à noite. Já que ver à noite as redes sociais, perturba o sono, alguns estudos indicam, à noite próximo do, do descanso. Jura que agora há uma, e agora, uma luz especial. E agora tem, tem um, cores especiais, como o iPhone também tem esse modo. E o Periscope tem uma opção nova que eu vou mostrar. O Periscope é do Twitter, foi comprado pelo Twitter. Uhum. E tem uma outra característica. Uh, já há muitas contas podem fazer do Twitter podem fazer transmissão em direto para o Twitter, que vai buscar a tecnologia do Periscope, que é do Twitter. Então agora vou mostrar aqui uma novidade muito interessante, porque a guerra do mobile livestream está aí, o Twitter realmente foi o primeiro, mas uh, o Periscope uh, está a dar sinais de que está vivo. Então lançou uma, uma função muito certa. O, é, é, o, é o que é que se está a passar aqui, mas, Quem é que está em guerra, Vasco? O Facebook Live e o, e o Periscope Uh, estão em guerra na luta do mobile live stream, mas, não, mas, mobile ninguém se, mas ninguém se vai leijar. Okay. não há atentados nem nada. Então temos esta opção nova, reproduzir destaques então, no Periscope, reproduz, sim. então vamos ver. Destaques. ver, vamos lá ver o que é que sai por aqui. Então se reparares aqui em baixo, tem estes pontinhos, sim. então automaticamente ele vai aos pontos mais interessantes da transmissão, se eu quiser tocar vejo tudo, porque... Como uh, uh, utilizando aqui uh, o é uma canseira é, ver, um ver um periscope completo, está, está a ver que passou para a próxima então ele vai só destacar os pontos mais interessantes. Depois se eu quiser ver tudo. O Facebook Live tem esse problema também. Porque se faço um Facebook 30 minutos, não vou, ninguém vai ver tudo, vai ver os primeiros segundos, depois desiste. Com isto, ajuda a reter o utilizador e ver pontos mais importantes com o algoritmo detecta. E... Se eu quiser, e... clique e vejo tudo. Falta okay. Faltava esta função. Okay. Fantástico. É fantástica. Tu estás tão entusiasmada quanto eu, porque será? É fantástico. fantástica. Estou cara, ok, então... isso é fixe, mas vamos a coisas não, é interessantes. é giro. Isto é, é giro. É? é giro. Diz isso que é para eu me sentir mais entusiasmada. Não, é que, mas... que o Vasco está Isto é eu. Isto Já é não Isto é Isto é mesmo a tua Olha, praia, fiz... não é? Pouco dormi esta noite. Vim uma viagem de 11 horas. Como é que mas... faz 11 horas? Tu, tu pagas internet no... Com muita pena minha, ainda não há internet nos voos. Pois. Mas vinho no computador a trabalhar em outras coisas, claro. Vim a dormir, energia. não é? Há uns não que pedem internet. cigarro, há outros que pedem internet. É, é parecido claro. a não ter oxigênio. Claro, sim. É sei uma disso. coisa do eu género. Percebo. Então vamos fazer agora uma transmissão. Vamos. Ela vai dar em direto uh, no meu Twitter. Ok. Se calhar Nossa. até vamos conseguir ver. Vou chamar. Olá Maria. Vai dar para o Twitter, tem a localização. Muito bem. Iniciar a transmissão. Depois tens imensas pessoas a comentar, Tu tens um fenómeno das redes. Sim, sim, sabes que há mais pessoas que não têm mais nada a fazer, não sou só eu. Não. Ah, eu acho que é um fenómeno das redes. Agora, dois toques vai mudar, ok, estamos nós, aqui em direto. Gosto muito para ter isto. Ok. Já está. Já temos. Ah, cá está. Já está. Hugo Neiva, um grande amigo meu, ei, ei. de Coimbra. Hugo, Hugo, um abraço para aí, para Coimbra. Um breve chau, adoro dizer isto. Um breve chá. Um breve chá. É, é Essa uma nunca piada, tenho... é uma piada. Ah, é uma é piada? É isso, tipo uma piada. Ok, ok. Se for uma piada no mundo real, eu não percebo. Se for digital não. eu consigo perceber. <risos> Temos aqui muitas pessoas a entrar. Tudo a entrar. Está a dar já no Twitter, portanto está integrado. E uma função nova é que agora... as Corações trans... a surgir, Corações, está tudo em modo romântico. Toquem no ecrã, toquem no ecrã. Bom dia do Brasil. Estás a ver como tu és um fenómeno das redes. Em todo lado, Meu em todo Deus lado. Deus Provavelmente do, do Polo Norte vai aparecer alguém. É o Tarcísio Bruna. Ok. Então o que é que está... São Paulo. São Paulo. O que é que está a acontecer? Ah, que é o sítio onde Ana Maria Braga tem um, um, um estúdio e, Tarciso, tens que ir ver o o olá Maria, o Facebook da página do Olá Maria. Ana Maria Braga e Lourdes José fizeram um vídeo para nós. E nós um dia vamos aí a São Paulo ao estúdio dela. Fantástico. Está aqui já o contacto. Está aqui já está o contacto lá, feito. É? Olá, olá. Esta transmissão em direto está a dar no Twitter. E uma função nova que tem é que as transmissões em direto estão em autoplay. Ou seja, como no Facebook os vídeos têm autoplay, agora isto também dá em autoplay. Ah, portanto, bom. vai dar mais destaque ao Periscope. Junto com aquela função que ele vai buscar os destaques do mais importante, está um passo à frente agora do Facebook. Espetacular. Entretanto, eu não sei quantas pessoas a entrar aí. Está sempre... eu disse? Já temos és... 20 pessoas aqui em direto. Temos 20 pessoas. Ora, se quiseres, queres segurar? -te? Sim. O que é que se Agora, é só, é só interagir com as pessoas? Interagir. É só interagir? Então, vou falar do meu decote. Oh, okay, minha, okay. nossa senhora. Olha, querer ver o meu o... do... decote. olha o meu decote. Olha o meu decote, olha o meu decote. Não é bonito o meu decote também? então está <risos> assim. O Rafael está a dizer, você é linda. Obrigada, Rafael. Olá, sou do Brasil. És lindo, Vasco. O Rafael está a gostar para ti. Ah, ok. Espera, não, ele está a dizer para ti. era para ti. Só <risos> corações. Olha, muitos corações. Muitos, muitos corações. Muitos de comentários. E portanto, esta integração oh, baixo, é fantástica. Nós em setembro temos que ter tudo a bombar. Em Facebook Live, tudo. em Periscope, acho que sim, é uma tudo. excelente ideia. Tudo, tudo, tudo, é uma excelente tudo. ideia. Meu Deus, isso é só romance. Sempre em altas depois do de Moçambique, Ah, foi o Neiva, também teve lá em Moçambique, Argentina ah, 2003. Acho... Alguém da Argentina também. Espetacular. Também temos lá. Por isso, esta o, o Twitter com a força do Periscope, que é muito importante para as transmissões em direto, está a ganhar muito destaque. Uh, é uma rede social que está a crescer de uma forma consistente. Tem também uma opção interessante que são os Moments. Só está disponível nos Estados Unidos, ainda não está cá, mas se passarem o Twitter para os Estados Unidos conseguem ver a função. Uhum. Em que permite. Uh, o Moments é uma combinação de vários tweets, que é um conteúdo filtrado pelo Twitter. Vamos supor que está, imagina, do euro. Então eles vão buscar vários tweets, desde adeptos, uh, contas oficiais ou não oficiais, para criar a história. Uh, portanto, é conteúdo filtrado. O Facebook não tem esta função e no Twitter faz uh, muito sentido. Para empresas é importante a analítica. Por defeito, o Twitter não tem estatísticas. Então temos que ir a analytics.twitter.com para ativar as estatísticas depois de 15 dias ter a para conta. Que é que Alcanços, que interação, que tem, que etc. Tem portanto que tipo de impacto tem os nossos... É obrigatório, mesmo para a conta pessoal, é obrigatório ir a esse filme. Tanto te ligar mais tarde. Okay. Obrigada pela tua essas As pessoas que quiserem entrar em contato contigo podem fazê-lo através. Eu sei que são mil redes sociais, por favor, diz só um contacto. Facebook. facebook.com barra vascomarques.net. Muito simples, Faz. muito obrigado. Se quiser mas... Vasco Marques. Adeus. Adeus! Adeus! Pronto! Olha, lá da Suíça. Está tudo, então lá, está, está bombando. O Rafael disse para... tchau. Tchau. Vou trabalhar, sabem que a minha vida <risos> não é o periscópio. Pois não, é uma vida real. É uma vida real. Tem que seguir em frente.